Olá, pessoal! Passando aqui rapidinho pra poder falar pra vocês, não esquecerem da nossa campanha Todos por Um. Tá vendo esse pix aqui? Um real. Você ajuda o nosso canal a seguir em frente. Ajuda a gente. Bora, bora, que a gente tá cheio de história pra contar, tá? E falar em história, fiquem agora com mais um episódio. Beijos, seus lindos! Desculpa. Desculpa, é... eu agi por impulso, eu não tava eu não podia estar fazendo isso aqui. Não, tá tudo bem. Você tá mal, você me contou a situação, eu entendi. Na real eu que tenho que te pedir desculpa, que eu acabei me aproveitando da situação. Não, a culpa não é sua, eu... na verdade chega em casa, sabe? Não, em casa porque, curtindo o luto, por uma coisa que você já disse, que nem tem mais volta. Olha só, eu preciso ir pra casa, tomar um banho, pensar em tudo que aconteceu. Sinto muito, tá bom? Não é culpa sua é, Te juro, mas Preciso ir, tá? Tchau não. Gente, mas Não deixou nenhum o número e Que beijo gostoso Quer dizer que esse tempo todinho, o Lelo sabia onde esse monstro estava escondido, quem diria. Vou te encontrar, moleque. Eu juro que eu vou te encontrar. Tu pode tentar se esconder, mas eu vou te achar. Vou te achar, vou te destruir. Oi, Marcos. Desculpa eu ter desligado. É porque o, o Zú, né, é muito curioso, aí eu deixei ele no banho e vim para cá falar aqui fora. Deixa eu te falar, seu avô anda muito esquecido. Ah, eu, eu tô muito preocupado com ele. Ele lembra de coisas de quando ele era criança, de quando a gente era do exército. É, então, eu queria saber se, se a gente pode ficar na sua casa, né? Tá vazia mesmo e... Lá eu posso cuidar melhor dele. Tá, tá assim. Então. Pô, muito obrigado. Obrigado mesmo. Valeu, beijos. É. Isso tá parecendo o que eu tô pensando e não tô querendo aceitar. Seja o que Deus quiser. E aí, amigo, tudo bem? Beleza Você mora aqui? Moro, moro sim Sabe onde se existe algum morador chamado Rafael? Rafael... Rafael... Cara, o prédio é muito grande, eu não conheço Mais fácil você perguntar na portaria Belezão, valeu Cara, mas... Eu me lembro que quando eu tinha feito aquele serviço pra mãe dele Era que próximo a esse lugar Tem essa lembrança Porra Vai ser fácil, vai ser mais difícil que eu pensava. Mas vou encontrar o Rafael, custe o que custar, eu não me chamo da ela. Ué, dormi em casa tá chegando agora? Na verdade, eu cheguei, tomei um banho, eu já tô até voltando. Hum, e eu posso saber o motivo ou o nome dessa aventura? Pode, o motivo e o nome dessa aventura é Trabalho. O Salomé tá pintando uma parada muito bacana aí da emissora. A gente tava tá pra comprar uma filial lá em São Paulo. E aí, comprando essa filial, a gente vai pegar e levar a nossa emissora pra lá, entendeu? Só que assim, ainda tem muita reunião pra rolar, sabe? Tem negociação, então eu tô voltando lá pra emissora pra poder finalizar esse negócio. Hoje, sábado? Eu, é, ué. Tempo é dinheiro, nessa né, Salomé? Você acha que eu vou perder os dois? Vai ficar desconfiadinha de assim? Então bota uma roupa e vamos comigo. Deus me livre! O quê? Num sábado desse? Eu vou voltar pra minha cama, vou dormir um pouquinho, depois eu levanto, vou comer uma saladinha com franguinho grelhado, depois eu levo pro shopping, fazer compras, ir pro cinema, depois vou ver notícias sobre Michele. Hoje o dia vai ser todo meu, só meu. É, mulher. Uhum. Você toma juízo, hein, mulher. Isso. Você toma juízo que some som me ciumenta, hein? Tá me ouvindo? Tá bom. Tá me ouvindo? Tá. Você pode até ser aumento, uhum. tá? Você pode ser tudo isso. Agora, eu falo uma coisa pra você, Fala. tá? Você não me pega assim, tá? Você me deixa molenga às 8 horas da manhã de sábado. E aí, sabe o que vai acontecer? Que? Você vai pra Júpiter. Você não vai pra reunião de trabalho, tá? Então, boa reunião pra você. Nossa essa mulher... Saca do teu bico. <sighs> oh, yeah, show, show, show me loving. I, I need your loving. 'Cause I'm drowning in something and I can't come out. So show me love. Bom dia. E aí, meu bem, bom dia. Ah, tá Quer sair? Uhum, vou. Eu acordei com mensagem dos meninos. Todo cheio de assunto, cheio de mensagem, todo mundo com informação. Aí o que, que acontece? Hum. A gente marcou lá na rua, né? Porque achei que você quisesse dormir até mais tarde. Mas pelo visto você também vai sair, não é? Ah, ótimo, marcou uma reunião super cedo pra falar daquela filial de São Paulo. Aí tem a minha luz de presença, né? Então eu vou estar tá lá. Hum, poxa, tomara que eu não demore. Tava pensando da gente, sei lá, almoçar em casa, aí mais tarde a gente podia pegar um cineminha. Ou a gente vai no shopping, ou também pode ser aqui na TV mesmo, não tem problema não. Aí à noite a gente pode, sei lá, um jantarzinho romântico, uma coisa a dois. O que você acha? Hum, Gostei de ver, programando tudo. Tá bom, eu topo. Eu vou voltar de lá e ligo, a gente vai falando. Ah, olha só, não esquece que a gente tá devendo uma visita pra Carol e pro Teus, hein? Ai Bruno, pelo amor de Deus, a gente, eu, eu, eu prometo, a gente vai lá, tá? A, a gente vai lá. Agora deixa eu pegar a chave do meu carro, que os meninos já estão me esperando. Hum, não vai tomar café não? Não Bruno, achei, tô sem fome. Não, é, é, Pode ser não, você vai comer alguma coisa, alguma Bruno, coisa Bruno, eu tomo café com os meninos na rua, tá bom? Pode ser? Eu vou ligar, hein, pra cobrar, hein? Ai gente, pode ligar, seu chato. Qualquer coisa você me liga também, tá? Oi, eu, eu, eu, eu, já, já vai embora assim? Já tô indo Bruno. Eu é meu beijo. Meu Deus, você tá exigente hoje, é, né? É. Nossa, tô, tô, tô carente. Quando você liga, beijo, bom eu café. Esqueci um depois que eu de casa. Tudo muda. ó. Ei, gente, olha só, botei um imóvel ali, hein? Coloquei uma imóvel preparada, tá? Porque dependendo do que vocês falarem, eu vou sair daqui hoje como? Um balão de oxigênio eu vou sair no soro, hein? O que que tá pegando? Ah, como sempre, muita novidade pra contar. Que novidade? Novidade quando? Novidade de onde? A gente tava junto ontem. Que novidade é essa, gente? Novidade 12 horas pra cá? Tô conseguindo acompanhar vocês, não, hein? Senta aqui, tem fofoca de todos os tipos. Isso, ah, senta, nossa senhora, vamos lá. Gente, pelo amor de Deus, olha, eu vou. Gente, não, então... eu vou ficar em pé, pera lá, eu vou ficar em pé porque esse caso. A notícia... Tá, pode ser, fica É melhor sentar, porque se, se caso for notícia muito, minha perna fica fraca e eu caio. Eu vou sentar. Isso. Sim. Não, mas Eita. é melhor porque eu vou... Ficar em pé, porque se a notícia for ruim, eu já levanto e corro. Eu vou sentar... Tá. Gente... Começa. Gente, fala! Eu brinquei de morto-vivo, ninguém acompanhou. Fala! Olha só. Pra começar, ah, Rafa viagem amanhã. Oi? Eu terminei com o Júnior. Quê? Já deu, é bissexual, descobri. Oi? Pera... É... Gente! Ai, não tô legal, gente. Ai, me deu... Ai. Ai. Manda... Vem, UTI! Eu... Então isso aí é seu novo namoradinho? Como é que é, rapaz? Fica na sua que não te perguntei nada. Bom, por favor, né? Sandrinho. Fala olhando meu, os meus olhos, você tem um Olhando a minha cara. E se é esse o novo namoradinho que a Manu havia me dito? Não, para com isso, cara. Não, cara, calma aí. Eu não te conheço, mas... Não tá rolando nada que você tá pensando aqui. Você tá enganado. É, fica quieto, pô. Você é. não é e nunca foi nada meu. Você não tem direito de agir dessa maneira, não. você é. tá me constrangendo na frente do meu amigo. Ah. Amigo. Sandra, olha só, eu gostava de você, do meu jeito torto, uhum. cheio de erros, mas eu gostava. Só que você, você preferiu não me entender? Ele me abandonar. Mas a vida é feita de escolhas, né? E você fez a sua... Boa sorte. O cara levei um susto, o cara é doido. Ai, desculpa, Xander. O Dom é um cara cheio de problema aí. Acho melhor te explicar tudo, né? Calma, calma pra casa que é melhor, tá? ele lá você me conta tudo. Vamos lá. Você calma os corações. Gente, mas peraí. Como assim o Rafael está indo viajar, gente? Gente, o Rafael se tornou esse ser humano intenso a partir de quando? Mas tá bom, tá bom? Eu, eu, eu preciso pegar o Rafael pelo cabelo dele pra ele poder me contar as coisas. Porque o pai morreu, ficou lá em casa, fez... Rafael, vai estar tá correndo da gente agora? Mas tá, tá. isso a gente vai resolver, ok? Agora eu quero saber, Nando, que história é essa? Que história é essa que você descobriu que Jardel é, é, é bi? Bi o quê? Bi de bicha, né? Não, amigo, são, são teorias da minha cabeça, pronto. Ah, teorias da sua cabeça? São, é. são minhas teorias. Ah, tá, então estão totalmente erradas, né? Porque você é uma pessoa totalmente equivocada, tem que o next. Oh, olha só, calma, olha. Eu encontrei essas fotos aqui e tirei fotos pra mostrar pra vocês. Gente, olha essas fotos aqui, ó. Olha o Jardel. Olha o Jardel. Olha essa garota aí do lado dele, gente. Gente, e olha essa... Não, a próxima é pior, passa. Gente, ele tá dando um beijo nela. Fala se isso não é um casal. É, isso não pode negar. Se eles não são um casal, tá parecendo muito. Exatamente. Então, ó, peraí, Nando, olha só, olha uma coisa aqui, ó. Uhum. Você tirou essa foto da fotografia dele, certo? Uhum, uhum. Pelo não, amare... tem mais, ó. Aqui, ó. Peraí. Pelo amarelado dessas fotos, essas fotos são de quê? 64? Um pouco antes, um pouco depois? O que é isso? O... Uh... E essa foto tem 10 anos só. Eita, 10 anos. Então é recente, né? Porque 10 anos... 10 é. anos a gente viveu muita coisa. Se bem que a gente, né? Eu vivi, nos últimos 10 anos, assim, se eu for parar pra analisar, botar na ponta lá fazendo um cálculo simples, assim, numa base assim de cálculo, eu vivi uns 25 em 10. Vem cá, Nando. Hum. você chamou o Jardel, você falou com o Jardel sobre isso? Gente, então, eu não conversei com ele e tal, porque ele desconversou totalmente. Aí eu vi que ele ficou um pouco chateado, e eu não queria atrapalhar, enfim. Eu, quando ele dormiu, fui lá, peguei as caixas e vi essas fotos com essa menina. Que por mais estranho que possa parecer, eu acho que eu conheço ela de algum lugar. Sério, Nando? Muito louco isso, né? Ah, meu amor, a vinda de você é uma coisa normal, né? De louco que é uma pessoa totalmente equivocada, né? Então, assim, vem. ela corre aqui! <risos> pera lá, pera lá. Nando, olha só. Alguma vez, por acaso, assim, depois... você já encostou o Jardel na parede? Encostou o Jardel. Ah, já. Foi quando? Foi quinta-feira mesmo? Eu encostei ele na parede. Ele tava, ele tava de cueca, assim. Aí eu vi que ele tava tá excitado. Eu Eu tô falando Ai. nesse caso aqui, amor. Meu amor, me ajuda a te ajudar. Vamos focar no negócio? Vamos? Então, como eu falei, ele ficou chateado. Falando deste caso aqui, ele ficou chateado, ficou distante. Eu não quis atrapalhar, então eu deixei pra lá, né? Eu vou fazer o que é. Olha só, Nando. Eu acho que desconfiar não é o jeito certo de você resolver nada não, tá? Você deve... É... Chamar o Jardel e conversar Até porque, gente Vai que ele tava namorando um namoro de fachada Quanto gay já não precisou de namorar com uma menina Pra poder disfarçar a sua condição sexual? Uhum. Talvez, ué ele tava fazendo só isso, só. e Por exemplo, Rafael. Rafael mesmo tá aqui. Ó, Rafael já namorou com a Úrsula. E a gente até conheceu a Úrsula. Entendeu? no, no... eu não conheço, não. É porque não era a sua época, ah, tá, tá, bebê? Tá. E tal, tá, olha, eu vou te dizer, hein? Sapatona a vida toda, gente. Mas eu já sabia, né? Já tava na cara, né? Ô, mulher bruta, gente. Hoje luta MMA, tá? Hoje, se juntar, nós da Úrsula. Lembra que ele devia ter o quê? Uns 16 anos? Por aí, me deu um tapinho aqui, ó, no ombro. Mulher tão bruta que deslocou <risos> minha clavícula, tá? Fiquei um mês usando tipóia. Bruta, bruta, bruta mesmo, tá? Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, Nando. Assim como o Rafael teve que namorar com o Ursula, o Ursula teve que usar o Rafael, vai que o Jardel não usou essa menina aí pra poder disfarçar alguma coisa. Tá. Conversando, você descobre, você resolve. Tá, mas até que faz sentido isso, mas... Me fala, se ele usou ela pra ajudar... Ele, ou se ela ajudou ele pra... Enfim, se eles se ajudaram, por que ele não me falou isso? Não, a gente tá supondo isso, né? É. Não que exatamente tenha acontecido isso Talvez conversando com ele ele se abra e ele realmente conte o que aconteceu Exatamente, até porque a soma do cateto A com a soma do cateto B da hipotenusa Prazer hipotenusa, eu sou a soma do cateto A com o cateto B Eu sou um pouquinho da opinião dos dois uhum. eu, eu, eu tô assim Então eu acho que você deve desconfiar, mas você deve perguntar Só acho só acho, não sei, entendeu? E outra, gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho que, de qualquer forma, se o Jardel precisou no passado, por algum motivo, mesmo sem te dizer, precisou namorar com uma menina para poder disfarçar alguma coisa, isso foi no passado, a menina ficou no passado. Importa quem ele namora no presente. E a gente sabe quem é a menina do presente, né? Quem é? Quem é a guerreira? Quem é a menina do presente? <risos> Ai, Jesus. Ah, para! A gente sabe que é você, não? desencana. Bom, pra mim o diálogo e a sinceridade faz toda a diferença. Por exemplo, ontem o Júnior chegou pra mim com toda a sinceridade e falou com todas as letras que me traiu. Quê? Assim na lata? Mentira! Não, antes fosse. Ele chegou, tinha dito que tinha ido à praia, não respondia minhas mensagens. Mas eu achei muito estranho porque ele tava com cheiro de sabonete. Mas peraí! Vocês tão dando sabonete agora nas praias do Rio? então tão, tão, tão feliz... Ai, o que foi? Cala essa Ai. boca, demônio, deixa ele falar. Não, e aí ele foi tomar banho, né? Eu questionei, ele foi tomar banho. E aí eu mexi nas coisas dele. E eu achei... Sabe aqueles comprovantes de débito de cartão de crédito? Uhum. Achei um de um motel. Ah, hum. Ao lado de uma embalagem de camisinha usada. Ah, gente, pelo menos ele tá se precavendo, né? Nando, cala essa boca! Gente, pelo amor de Deus, que menino! Olha, eu vou te falar, hein! Eu não conheço esse Júnior já não fui com a cara dele! Idinho, vem cá! Ele falou com você isso assim na maior... cara de pau? Foi. E sem nenhuma pena, foi até frio demais. Tá, e depois? Aí ah, depois eu mandei ele embora, né? Pegar as coisas e ir embora. Como é que você tá se sentindo agora? Ah, eu tô despedaçado, né? Tô despedaçado, não pelo término assim, mas pela forma com que aconteceu. A gente fala tanto sobre promiscuidade entre os gays e aí olha só, eu passando por isso aqui agora. E toda vez é isso comigo. Não pira, vai. Também não generaliza. Não é assim, não é com todos. Não é porque essa IAG fez isso aí com você que todos vão fazer, amigo. Assim, eu, eu bolei uma teoria louca na minha cabeça quando eu terminei com o Gui. Porque eu pensei assim, depois que o Hermes morreu, eu eu usei o Gui como se ele fosse uma, uma vassoura. Assim, o Hermes, ele era as folhas secas de uma árvore que caiu. Caiu num quintal. Entendam que o quintal é o meu coração, sou eu, é o meu sentimento. O Gui foi a vassoura e eu varri todas essas folhas. Elas estavam todas juntinhas ali. E aí, o meu término com o Gui foi foi o vento que espalhou as folhas todas de novo eu sei que não faz muito sentido mas no nosso relacionamento quando a gente está com alguém a gente vai estar tá sempre varrendo as folhas e quando a gente termina é o vento que vem e espalha tudo de novo mas aí a gente vai encontrar uma outra pessoa que vai ser a vassoura que vai varrer então pensa assim se esse júnior fez isso com você se traiu é porque não amava se amava porque ele merecia estar do seu lado. E se ele não merecia estar do seu lado, é porque você não pertencia ao lado dele. Pensa assim, amigo. É... é como um passarinho. Se você cortar as asas dele, ele vai poder até andar, mas ele não volta a voar. Então não permita que ninguém te traindo ou não te impeça de voar. Pronto. Simples assim. Obrigado, amigo. Vocês são os melhores. Ai, gente. É um varrendo o quintal, cortando a, a asa do pássaro. Ai, desculpa, eu queria muito ter alguma coisa bonita pra poder falar, mas acho que é melhor ficar quieto, porque então, eu não o tenho. silêncio hoje vai ser a coisa mais bonita que você vai dizer. Ou não vai dizer. Olha que poético, olha que lindo. Ficou é de boquinha fechada, olha que lindeza, olha a beleza de uma boca fechada. É verdade. Ai, que fofinho. Oh, tô, tô brincando, Nandito, a gente ama hum. você assim mesmo, tá? Deixa eu ver, vamos fazer uma coisa? Vamos tomar um suco alguma coisa, porque minha guela tá seca de tanta informação, de tanta gente falar. Bora beber alguma coisinha? Ai, vamos, que eu tô cheio de fome, mas eu não posso demorar muito, porque eu vou buscar a Mirtes para levar para o para dar uma volta. Ah, eu vou adorar ter a companhia de vocês por mais um tempo. Se bem que eu ainda nem contei como é que eu terminei a meia-noite de ontem. Vamos vamo, vamo, vamo tomar um, um, um suco, vamos tomar um né, negocinho, que aí vai, vai contando. É, vai, vai, vai, vai, vai, vai, eu vou vendo. querer tomar um detox Isso. hoje, vou tomar um detox o quê? Vou tomar um balde, um tonel, um barril Isso, de detox. Para limpar toda essa energia. Vamos tomar, vamos vai, tomar, vai, vamos, vamos tomar. Então, então vai, lá tá corre aqui, vamos. vamos cadê? Então vai, vamos, bora, bora. bora. Pode demorar o tempo que for, Pierre, mas, cacete, mas eu vou te pegar. Ah, eu vou. Pode se preparar que eu vou botar as mesunhas na boa. sua jugular. Parece, viado. parece de graça, parece. Cadê aquele gostoso? Chegou ainda não. Vou te pegar, bruto. Tá, mas por que você tá dizendo isso? Ai, claro, você, você me conhece, eu não sei, sabe? Eu sou de sentir as pessoas, sentir a energia delas. Tá na cara da mãe dele que ela não foi comigo. E outra, a irmã dele mal olha pra mim, sabe? Uma situação chata. E o Marcos? O Marcos é a família dele. Mãe, irmã, não tem muito o que fazer, né? Mas eu já deixei claro que eu vou voltar pro Brasil. Como assim você vai voltar? aí ele? Aqui, e... e... Eu acho que ele tá chegando. Vou fazer o seguinte, quando eu estiver sozinho eu te ligo melhor e te conto tudo com detalhes, tá bom? Mas ele tá pensando em ficar mais uns meses aqui no Canadá, estender a viagem. Eu não sei o que ele vai fazer, mas eu deixei claro pra ele que eu não queria. Mas, enfim, outra hora eu te ligo e te conto tudo. Tudo bem, mas não fica pilhado nem paranoico com isso. Eu vou ver se eu descubro algo a respeito do lugar que você dançava ou do seu pai, a gente se fala, tá? Pode ligar quando quiser e precisar, fica tranquilo. E eu, eu prometo que eu vou tentar, tá bom? Mas agora dá um beijo na van. E outra coisa, aperta o Bento como se eu estivesse aí, tá bom? Outra hora a gente se fala. Pode deixar. Fica bem aí, a gente se fala, tá? Tá bom. Beijo, beijo, beijo. Ó, e não esquece, hein, Dinho? Eu vou esperar você me ligar pra confirmar a parada, hein? Ah, eu vou... Vamos ver se o Bruno não quer ir com a gente, mas se caso o Bruno não for, a gente vai também sozinho, não tem problema nenhum. Porque o Rafael quer se lançar de viajar. Nando com a agenda cheia, vai nós dois. Não, pode deixar, amigo. Mas chama o Bruno sim. Eu não queria ficar em casa, o que eu mais quero nesse momento é distrair minha mente. Deixa comigo, deixa é. comigo. Se eu não tivesse um compromisso, eu ia com vocês, mas eu preciso levar a Mitch para o Ibis, porque parece que ela, ela vai ter uma festa de condomínio lá com ele. Enfim, eu preciso ir, mas queria muito. Pelo amor de Deus, gente, traz é a pra gente poder ver, tá? Enquanto não traz, tá, dá um beijo nela, saudante daquela danadinha. Não pode deixar, eu vou dar um beijinho nela. Hum, e outra? Vamos ver direitinho esse lance aí de Rafael, quando vai viajar, horário, que o Rafael vai querer fazer as coisas tudo na moda, vamos caralho, e a gente não vai poder fazer nada, e Vamos levar o Rafael no, no aeroporto, vamos ver com o Rafael se o Rafael está para poder ir, para ele poder chegar lá e resolver a vida dele, tá? Vou descobrir isso tudo e a gente, a gente se fala, tá? Então vamos. Ó, com a coisa você me liga, tá? Se precisar de alguma coisa. E você também, até mais tarde, tá? Beijo, meninos. Fiquem com Deus, tá? Beijo, amo vocês. Tchau. Tchau gente. Puxa, Lelo, que bom que você conseguiu contornar essa situação. Mas toma cuidado, qualquer coisa que acontecer o olavo pode ficar sabendo mas eu tô eu tô feliz pelo menos assim agora a mãe sabe a verdade tá tudo mais fácil eu só tenho medo que se o olavo ficar sabendo a coisa pode apertar para o seu lado entendeu Ah, hoje eu, hoje eu tô mais de boa tô tranquilo aqui na verdade as coisas estão se ajeitando eu conheci um menino, eu te falei, né? Na verdade, a gente tá se esbarrando desde que eu cheguei no Rio. Mas. Ontem. Ontem a gente ficou mais próximo. Rolou até um beijo, como eu te disse. Não, não, para com isso. É... Ele tá num momento complicado também. E eu vou esperar. Claro, combina, vem sim. Eu tô morrendo de saudade de você. Tá bom, então. Então, fica bem, tá? Te amo. Beijo. Acho que eu devo te explicar melhor toda aquela situação, né? Eu não tô te cobrando nada. Se você quiser falar, fala. Só se achar que, teu, que eu devo saber. Então, Xande, eu sei que a gente não tem nada, que a gente tá se conhecendo agora. Só que eu não acho legal conhecer alguém e começar mentindo ou omitindo alguma coisa para ela. Ainda mais depois de tudo que rolou, né? Conta. Então, aquele lá é o Domingos. Ou Dom, como a gente chama. Só que a gente meio que desenvolveu uma amizade colorida e eu conheço eles desde a época do colégio. Amigos que se pegam, né? Exatamente. Só que aconteceu que a gente prometeu um ponto que não ia deixar acontecer. Aconteceu que eu, mesmo sem querer, mesmo lutando contra, eu acabei que... Se apaixonando. É. Eu me envolvi demais, entrei em tudo isso de cabeça e quando eu percebi já era tarde demais. O dom não, pra ele sempre foi sexo, curtição, tesão e ele morre se falarem que ele é gay. Coitado. Só que a gente não manda no coração, né? É, não manda mesmo. E aí eu vi que ele não ia mudar, que o que eu sentia não era recíproco. E aí eu resolvi esquecer tudo, seguir minha vida e deixar pra lá. Daí, Daí deixa eu ver se eu adivinho. Quando ele percebeu que estava te perdendo, ele surtou. É isso. Quando ele percebeu, eu já havia perdido, né? E eu não quero mais. Eu não sinto mais nada pelo Tom. Senti, amei, foi forte. Ele mesmo fez tudo isso acabar. Com esse jeito doido, enrolado e maluco dele, ele mesmo fez tudo isso acabar. E aí ele anda me perseguindo porque não aceita, né? É bem normal, depois que a gente ouve a história toda, né? Mas olha só, eu não quero te causar nenhum problema, eu não quero que Não, gente... não, Xande, não, não pensa assim, você não tá. Não deixa o Dom se colocar no que a gente nem começou a viver ainda, só te peço isso. Ele parece um ogro, um bravo e todo intimidador, mas ele é inofensivo, galera. Tá, se você tá dizendo, eu acredito. Tá, mas e agora? O que você quer que eu faça? Posso te pedir mesmo? Pede, feliz. Um beijo. Um beijo.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 Marcos, ouve, Ma ouve, saudade. deixa eu falar, ouve, Mar Marcos, olha aqui, falei com o Bruno, tá? Não tem nada disso que você tinha falado comigo, nada, pronto, eu na minha cabeça à toa. Por quê? Porque, assim, amigo, Bruno, a gente não é, a gente não tem que fazer terapia de casal, não, Marcos. Não tem, porque a gente é viciado em sexo, a gente nem é viciado em sexo, a gente só fala porque a gente gosta. Eu gosto, ele gosta, nós gostamos, vós gostar, e transamos. Ah, e que é isso? Na não, não, uh aham, -huh. que, aham, uh -huh. não, eu sou, que... Uhum, eu falo, é, e você, é, vo... Marcos, deixa eu te falar, sabe o que a gente identificou, ouvindo o que você disse e conversando aí, Bruno? há ah, uma luz amarela acessa no seu relacionamento, amigo, simples. Ué, por quê? Porque antigamente você não falou comigo, você não reclamava que Davi queria sexo da hora, agora não quer mais que isso, gente? Não... Não, não, não vou. Não, não tem condições, amor. Não posso fazer nada pra te ajudar. Quem tem que fazer é você. Encosta na parede, chama, pergunta, questiona, investiga, se informa, vai em cima. Eu sei, amigo, mas você não pode deixar seu relacionamento acabar por causa disso. Ah, e qual é o problema? Claro que não, Marcos. Não tem nada a ver... De... Ah, agora você vai ficar com vergonha de pedir pro cara que você ama pra transar, que você quer transar. Amor, isso! Não, não tem nada disso, amor! Você não pode jogar pra ele e falar assim: ei, hey, baixa a calça, tira a cueca, bota esse bichão pra fora, vem cá fazer o carinho. Qual é o problema, amor? A gente faz isso também. A gente só não externa, mano. É? Os amigos, pô. Hum. Tá e aí, de... aí, depois. Aí, vou. Tá, de... depois, depois. Hold me close till I get up. Time is belly on our side. Depois... I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And I will go Você ficou chateado, né? Claro que eu fiquei, né, Bruno? Claro! Ian, é o Otto. É o meu chefe. Eu sei, Bruno, eu sei que é seu chefe. Poxa, mas... Se planejar o um cineminha, uma saidinha, um programinha dois... Lembra? O que você queria que eu falasse pra ele? Ah, desculpa, ó, tu não vou poder ir nessa viagem porque eu programei o um cineminha com meu marido. Era justamente isso que eu queria que você falasse. Mas tudo bem, não tem mais o que fazer, já tá tudo ok, tá certo. não hum, vou ficar chateado, não. Vai passar. O Dinho, o Dinho tá querendo sair, tá chateado lá por conta do término dele, eu vou mandar uma mensagem aqui pra ele agora, ó, e vou ver se ele não quer não quer me encontrar. Pronto, aí, ó. Sai, se diverte, quantos eu fico aqui lendo 400 páginas dessa merda me preparando pra essa viagem? Outra coisa também que eu acho totalmente louca. Uma viagem que o Otto inventou do nada. São Paulo, você, sozinho, dois dias, como é que pode? Não é qual o problema? A filial é em São Paulo, faz todo sentido. Ah, uma filial, é uma filial, claro, uma filial em São Paulo. E não tem outra pessoa pra poder cuidar dessa filial. A pessoa que vai cuidar da filial tem que ser você. É você, a filial, a filial, é você, mas ninguém. E eu para de loucura e come que eu não tô te vendo comer. Eu não tô com fome, meu bem. Vem cá, você tá vivendo do quê? Porque eu não tô te vendo comer nada. Tá fazendo fotossíntese agora? É impressão minha ou você tá querendo desviar do assunto viagem falando da comida? Viagem não, né? Deve ser a sua escapulida lá em São Paulo. Ian, para de loucura. Para com essa maluquice. Não tem escapulida nenhuma. Para de achar que a qualquer momento eu vou te largar. Que a primeira pessoa que passar na minha frente eu vou te pegar e... Não sei, parece que você acha que eu tô com você por... Sei lá, por falta de opção. Para com isso. Eu tava só brincando, Bruno. Não brinca com isso, não brinca com isso, é sério. Se você ficar toda hora achando que eu vou te largar, que você vai me perder, é isso que você vai acabar conseguindo. Desculpa. Não, pera. Não, desculpa, desculpa aí. eu. eu tô... Meu Deus, o que que tá, o que que tá acontecendo aí? Eu, eu, eu perdi um pouco a razão. Desculpa, eu não queria ter gritado com você. Tá tudo bem. De certa forma, acho que eu fico um pouco paranoico quando eu sei que eu vou me separar de você. Por pois não agora. deveria. Não deveria. Eu vou estar sempre aqui. Desculpa. Agora come, vai. Não tive que comer nada ainda. Come pelo menos a salada. Vai eu quero ver esse prato limpo. Tá bom. Eu vou comer, pai. Pai não. Se for pra ser pai, aí eu vou ser obrigado a te dar umas palmadas, né? Se eu não comer, eu ganho palmadas, Bruno. E, um... Ah, onde saiu essas palmadas? E, Só não é pra eu saber. Não. É, não. Sabe por quê? Ai, Bruno, eu acho que eu te tô me mexia tão mal. Eu mereço mesmo umas palmadas, Bruno. Bate, Bruno. Obrigado, viu? Eu mesmo pela força. Não, não tô aguentando mais. Esse apartamento aqui já tá ficando pequeno pra mim. De tanto que eu andei de um lado a outro sem rumo. Não. não, não quero ver o Junior nem pintado a ouro mais na minha frente. O ícora é outra história, mas também não quero encontrar com ele. Tá bom. Você passa aqui então? Tá. Até daqui a pouco então. Tá bom. Tchau. É, bora dar uma volta. Eu acho que a gente pode ir, a gente faz o que você quiser, mas será que antes tem como a gente dar um pulinho no banheiro, que eu tô muito apertado com vontade de fazer xixi, você não banheiro dessa merda? E outra coisa... É, você vai no banheiro, você vai ou você fica? Gente, eu tem tenho que ligar pro Bruno. E aí, você ouviu o que eu tava falando? Não. Ouvi, aham. Uh -huh. hum. Ouvi, claro que ouvi. Gente, ouvi, claro que eu ouvi, ouvi, ouvi você, você, você tá, tá, tá, tá falando que, que, que eu achei que você ia chorar pelo Júnior e você tá falando de Ícaro. Ícaro, Ícaro. Maravilhoso, inclusive tá ótimo, é isso que importa? Não, mas eu acho que eu mandei muito mal, porque se assim, eu não peguei nenhum contato dele, sabe? eu Não peguei um número, um e-mail. E agora, como é que eu falo? Puxa, Dino, deixa eu falar uma coisa, vocês no banheiro, eu tô me a na roupa, certo? Eu tô segurando aqui já tá, vai pegar mal se eu não for no banheiro, entendeu? E fazer aqui o pior, eu achar o banheiro segurando o peru, entendeu? Porque eu tô sentindo que vai sair. Tá Vamos mal, correr que mano. deve ser daquele lado. Corre! Ah, ai meu Deus! Ai! ai menino, eu amor, bem, o homem me parece criar. me planeta! Tava tá pensando em comer alguma coisa. Ícaro? Oi? Gente! Então esse é o Ícaro que você tava falando? É, não Gente, que Sim. sorte! <risos>